Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e hoje eu estou atrasado com minha Titan 160. Agora é 4h51 e 51. eu tenho um compromisso lá no distrito industrial da minha cidade, 5 horas da tarde. Então tem 9 minutos para a gente chegar. Estou com minha Titan com escape esportivo, comandinho da giro, relação original... E a moto agora está com filtro, tá? Vamos acelerar aí para a gente chegar na hora Vamos ver se a gente consegue chegar na hora Porque o distrito industrial da minha cidade É onde tem várias firmas Tem várias empresas lá E ele é, ele é fora da cidade Ele é um pouquinho distante da cidade Não sei se você na sua casa Não sei se na sua cidade tem distrito industrial Mas aqui ele é um pouquinho distante Então vamos acelerar esta tá zona aqui e ver se dá tempo de chegar lá. Deixa eu colocar o retrovisorzinho para dentro. Que já é marcha na 160, fiote. Receba. Comandinho bravo. Acelerando tudo. Já coloco o retrovisorzinho para dentro. Porque é daquele jeito, né? Retrovisorzinho passa em qualquer canto. Por isso eu coloquei esse retrovisor esportivo. Ele é muito bom. Pra quando você tá atrasado, querer passar nos espacinhos que o pessoal fica enrolando. Marcha. Preciso aprender a dar uns grauzinhos hein? Tô ruimzão, hein? Cê é louco. Tô bem ruim. Agora que a moto ficou mais forte com o comandinho agora é até mais fácil a moto erguer e rapaziada eu coloquei gasolina tô com dois pontinhos de gasolina não sei se vocês estão vendo aí no painel é agora há pouco eu coloquei gasolina aquela v-power vocês já testou essa gasolina na moto pra ver se ela anda mais eu coloquei essa gasolina ela é mais cara mas eu quero ver se ela aumenta a potência ou não né Porque eles falam que a gasolina V-Power é melhor do que a comum É gasolina aditivada Se alguém aí já colocou Fala aí, deixa nos comentários se achou melhor ou achou pior Beleza, que eu tô fazendo esse teste aí Depois eu quero trazer pra vocês Ó, espacinho, receba Você é louco rapaziada Quando eu quando andava em São Paulo Agora é bem melhor no corredor, agora eu sou ruimzão, hein? Ó, não vai dar certo. E família, vocês acham que eu deveria fazer um motovlog aí sem retrovisor? Ou vocês preferem com retrovisor? Nossa, mano do céu. Vou ficar de pé aqui. A titã tá andando muito. Ó, ó. Acelerando a subida, ó. Só cair nos buracos. Ela vai diminuindo a velocidade. Tá é incrível, Ai, ai. Essa é engraçada. A moto vai ganhando velocidade na hora que ela cai nos buracos. Nos buracos da cidade ela perde. De tão ruim que é o chão. Normalmente a. A maioria das ruas aqui é rua bem lisinha Mas tem umas que só por Deus Só esburacado Parece rua igual da lua é. Fechou o semáforo Vamos esperar aqui Vamos ver se a moto vai morrer Preciso regular esse comandinho Aí ó, morreu Regulado errado, quando eu coloquei Preciso arrumar isso aí, porque é chato hein a moto fica morrendo toda da hora Ó, vamos ver se ela vai morrer Morreu Preciso regular certo Vamos testar aí Vou regular 15, 15 Pra ver se ela Mantém em Em alta a moto fica excelente Mas embaixo Ela morre Receba Depois daqui rapaziada Vamos pegar a pista direto E vamos acelerar tudo só melodia Vamos tomar cuidado, né, mano Sempre que você estiver atrasado Vai correndo, mas vai com cautela, viu Às vezes, 30 segundos a mais Se você quer ganhar, pode ir a vida, não sempre ficar esperto aí. Ó, deu seta na freia, ó, areia, pular quebra-rola, receba ó, a bicicleta. Ó, nem olhou pro lado, tá vendo os perigo Ó, esse carro, com certeza, ele vai fazer alguma besteira também, tá freando na descida. Já logo ultrapasso ele Esqueça Tem uns carros aí, família Que é perigoso de ficar atrás Perigoso, os caras Tá nem aí para moto Do nada ele freia Do nada ele vira sem dar certo E você que tá atrás Acaba batendo, levando a culpa, né Tem que ficar esperto Já tive um parceiro meu aí aqui. Aconteceu isso, o carro freou do nada Ele acabou batendo no carro E tendo que pagar uma moto e o carro ainda Porque quem bate atrás tá errado, né? É complicado Vamos ver se vai ter alguma moto aí pra acelerar com nós Nesse pedaço de pista Ixi Olha, mulher me fechando Nem acelera a moto Acho que não tem ninguém, hein? Agora é... Quatro e cinquenta e Chovendo aqui no painel da moto Eu acho que vai dar tempo Olha o outro Agora é pista, filho Receba Agora a olha. Boa ó Até cortou Olha o retrovisor aí Sempre dando seta Aqui a caminhonete Ixi Hilux anda, hein? Vamos buscar, vamos buscar, Hilux. Ó, ele teve que frear. Não adianta correr aqui, mano. Olha os carros fechando a caminhonete. Vamos dar luz alta aqui. Tá de tantas horas que é passar, Hilux. Ó, o outro. Ó, acelerou agora, hein? Só corte de quarta marcha. Receba. Que tá zona. Tá andando demais, rapaziada. Cê é maluco. Vamos frear aqui, radarzinho, radarzinho, radarzinho maligno. Tá aqui, ó. Homem. Passou correndo Já vai receber aquela cartinha do governo aí Pra você pagar a multinha Ó, reduzir Homem Tem uma que volta com aquela titã Não sei Mas tá devagar, também não tá nem acelerando Startinho Mano ah, do céu Titãzão, tá empurrando muito, hein Aqui já é o distrito, tá ligado? Tem que pegar a pista, não é muita pista não, mas tem Vamos chegando, galera Receba, opa, vamos frear aqui na curva Ó Receba Curvinha, curvinha Só os caminhão, toma cuidado com o caminhão, hein Essa senhora foi ah, aqui, não tá dando não caminhão, jogou um monte de areia, um monte de pedra na minha cara bem no meio do peito. Essas pedrinhas hard, hein? E já tomou pedrada aí, areinha de caminhão. Sabe como que dói. É logo ali embaixo, rapaziada. Deixa eu Hoje pensei que era a polícia, não é? É escopo hora vamos atrasar quase nada marcha Ixi, então já tá a por hora frear, frear, quebra-mola quebra-mola brabo aqui ó. vamos tentar erguer um pouco aqui tem um carro atrás de mim um minuto atrasado. Onde parar a moto? Deixa eu ver onde que eu consigo parar a moto aqui. Cadê, cadê, cadê? Tem nem um bolsãozinho de moto. Não tem rapaziada, vou parar aqui mesmo Chegamos vou Encostar aqui E é marcha Demorou? Ah, a moto já morreu, já preciso nem desligar <risos> Tamo junto aí, rapaziada, é nóis